Bom meus amigos do canal, olha só como Deus é bom e bota bom nisso O proprietário dessa beleza que eu acabei de mostrar pra vocês aqui Que tá aqui na minha presença agora, na presença da minha esposa e do meu cunhado Chegou aqui e pegou um controle remoto e já começou. Falei, ah, peraí, peraí, peraí. Vamos, então, começar pelo início. Qual é o seu nome? Leonardo. Leonardo, meu nome é Cícero. Opa, essa é a Madalena. Essa aqui a é nossa chama Laranja Doce, Pão com Linguiça. E nós, vamos, tá comer, nós vamos almoçar aí agora com vocês. Vocês são bem-vindos. E aqui está a Madalena, esse é meu cunhado, está de férias. Bacana. E eu sou aposentado, quer dizer, estou de férias permanente. Permanente. Então, e como que foi essa abençoada ideia dessa Kombi? Oh, essa Kombi essa combi é, um, é, um, é um diferencial enorme, é, né? Ela é, um o ponto, é um ponto de referência nosso hoje é ela, tá? Ela é o um combicóptero O que é o combicóptero O combicóptero a gente tinha aqui na, próximo à divisa do estado um Fusca, uhum. feito em imitação de um helicóptero. Sei. E eu sempre passava, olhava, gostava muito, eu gosto muito dessas, dessas coisas. Dessas coisas diferentes, né? E um dia eu falei, eu vou, vou fazer um ds e olhei com a Kombi e vi a Kombi e falei, ah, acho que é... E é a cara mesmo, a né? Cara do, é a do, cara do helicóptero, helicóptero é. mesmo, né? E aí nós criamos aí a Kombi Cópia. Essa já é a segunda versão dela. Ou seja, melhorada? É melhorada, motorizada, é, a parte de lata, de pintura, melhor. A outra tá reformando, inclusive, mas ah. ela volta pra cá. Vamos Sim, ficar as duas vamos aqui. ficar as duas aqui. Isso, a, a primeira nós não podemos desprezar. Não, não, não, não. De não, onde não. começou é, mas né? Realmente. Mas é, e ela é o um ponto de referência nosso. Que bom, rapaz. Que nós bom. somos conhecidos aqui como pão com linguiça. Ah, na hora que eu parei ali, é. ficou a GoPro gravando um bom tempo, eu falei, olha ah, que beleza, pão com linguiça. Aí, ó. Então, e, e, e nós temos também, é, nós temos... No nosso estabelecimento aqui é um ponto de encontro do motociclismo regional Olha tá? aí Todos os domingos Nós também fazemos os encontros de moto Encontros de carros antigos, de Fusca Recebemos o um Motorhome aqui tá? Isso é bom, isso é, é bom Temos disponibilidade aí de, de banheiro, de água, de internet O pessoal dorme à noite no pátio aqui com o Motorhome Tem... Para a região de Presidente Prudente, né, Martinópolis a 25 km de Presidente Prudente você já tem um lugarzinho para vocês ficarem. Como eu parei aqui agora, eu passei na pista e vi. Eu falei, opa, eu não posso passar e deixar batido. Certo. Voltei, tive o privilégio. Estamos tendo, né, Bem? E aí nós temos, além de tudo isso, a gente aproveitando o gancho, nós temos uma, própria, uma marca própria de cachaça, que hoje é o Dia Nacional da Cachaça. Ah, então não sabia Já vamos propor, já vamos fazer um <risos> convite pro pessoal vir conhecer nosso espaço, nossas cachaças, nosso pão com linguiça. Você fica o convite para todo motorhome que estiver passando nas proximidades aqui, o convite até para se hospedar aqui com a gente. Ô Leonardo, eu sei que a Cista Tobrião, ela sai tá de Prudente aqui, e ela passa... Aí, ah, tô vendo aí, um carro descendo ali, lá. É, agora não dá para poder lá, filmar porque está muito ó, longe. Ah, dá. Ali, ah, dá. Pera, ali, deixa eu puxar a pela a placa. placa, fazer uma referência. São José do Rio Preto, Parapuã... João Ribeiro de Barros, 500 metros. Ah, nós tem, estamos. Tem aqui... lá. Isso. Nós estamos a 500 metros da Cixa Tôbrinha. Quem vem do Paraná, quem vem de Prudente, quem vem do Mato Grosso do Sul e no sentido São José do Rio Preto, Minas, Bahia, Brasília, tal, tá passando aí a 500. Bom metros, pessoal, pra lá, olha lá. Olha para vocês, ó. Pão com linguiça, uma cachaça especial, uma simpatia aqui para receber vocês, chuveiro para vocês que, né, para nós que tomamos banho Sim. e Bom, também aqui. Um lugar, energia. um lugar, um lugar assim, bem família, bem família. Agora, vamos para cereja do bolo. Ele ligou aquelas pás ali, ó, e eu gostei demais. Agora ele vai fazer aquele favorzão para nós. Vamos lá na, lá na frente. Lá na frente, lá na frente. E nós vamos então agora ter o privilégio de ver ela funcionando. E eu vejo que o Leonardo tem um orgulho dela, viu gente? É bom quando a gente ama o que a gente faz. Deixa eu me posicionar aqui, Leonardo, ó. Ah, eu vou eu vou, eu vou ligar ela, tá? E daí eu vou acender o farol daqui a pouquinho. Já demora para um pouquinho, claro. E tá até placa, rapaz. O camarada aqui, é aquele ele não é do Leonardo, não, né? O L é do laranja? Laranja. Do... Ah, tô vendo. lá. Olha que chique. Pra vocês que amam viajar como a gente, Passando aqui, por favor, eu peço, gente. Pessoal do grupo aí, que a gente se dá bem, faz um referencial para outro. Grande, né? nossa, Instagram nossa. também ah, tem? Olha lá, na frente ali, a ó, Laranja Doce Pão com Linguiça. É um Deixa eu puxar aqui. Laranja Doce Pão com Linguiça. Instagram deles, pessoal. Vamos lá agora. Agora eu vou. E tá, espaço funcionando aí, ó. Você abre para mim, Madalena? Vamos lá. Faz a. a... Ah, Olha lá que... pessoal, joystick, é, né? caprichou no banco. Muito pequena que ela é? Leonardo, que ano que ela é? Ela não tem, é zera. É zera? Tá vendo? <risos> A origem dela é... Essa aí é uma... Que é 80 e pouco, mas é... Ela é cortada ao meio, né? E emendada. Ela, então, assim, a gente nem considerando. Eu falo que essa, eu falo que essa é 2022. Porque esse <risos> ano, né, então, ela é zero. Modelo 2023. Muito bom. E, muito bom. E a outra que nós tínhamos era de 2017. 17. É, ela ficou cinco anos. Aí nós estamos reformando e agora falta ele se trazer ainda. Sendo é, que é a, a, aquela parte que segura todo o balanço dele é, no ar, né? É. Eu vou fazer umas fotos, eu vou colocar no Instagram e vou jogar para você o crédito. Agora eu vou para a melhor parte, pessoal, nós vamos almoçar. Estamos rodando a 474 quilômetros já e nós vimos parar para fazer o almoço. É. Agora você sei que eu bem aqui, eu vou almoçar, eu não vou de forma nenhuma deixar de passar batida, né? O que, que tem bom aí, Madalena? O que vocês estão vendo de bom aí? É da aqui, ó Ah, o acesso é. Muito Você bom, tá? né? O é. pessoal tira foto O é. pessoal tira foto? Tira. Tira, é, demais! Tira! Ela é assim, ó é... Tem bastante gente que para para tirar foto e até pessoas famosas artistas, atores já tiraram e aí acaba tendo visualizações assim infinitas aí e nós inclusive é, é, amigos mandam até de outros países, falam, oh, acabei de receber a foto aqui e tal. Que da, bacana, da, da, né? A foto dela vai longe. Que bacana. A foto dela vai, vai bem longe. É uma, uma ideia que pegou e pegou legal, porque a Kombi ela casou certinho com a frente do helicóptero sim, mesmo. Sim, sim. Tem gente que acredita até que ela voa, tá, se a gente brincar... Você, sabe, você fala, sabe que dá pra... Dá Só não. olhando aqui que você vai ver que não tem. É. Mas se o cara não olhar aqui e olhar nela, pensa que voa mesmo. Entendeu? Acha que acha ela, que ela voa. Muito bom, é né? Muito bom. Muito bonito. E ela é... E ela é... É híbrida. Ou seja? É... O dono toma cachaça e ela é, é elétrica. <risos> Olha ah, pessoal. A, a, a dele qual? Essa foi interessante, tá vendo? Mas eu gostei, viu? Gostei mesmo. Tanto é que eu parei porque eu vi, falei, opa, peraí, não posso. Esse 30 sertões aí, gostei. O que, que significa com você? É que nós tivemos agora a semana retrasada passando aqui na região é. o rali dos sertões. Ah, e você fez uma homenagem? Quase presidente prudente. Então foi bastante movimentado toda a região. Então Olha, é uma homenagem aí para o dos sertões Eles ano. passaram aqui... Passaram de... em Presidente Prudente, hospedaram-se em Presidente Prudente. Destino de... de... Vieram de é, Foz do Iguaçu. Passaram pra, aqui. Aqui e depois daqui foram para Campo Grande. Ah, foram para é, lá. Foram para lá Bom, é, então nós é vamos... É nós estamos aqui bem na... A gente está na, bem na, na as fronteiras aqui. Nós estamos a menos de 100 quilômetros da divisa o Paraná e menos de 100 quilômetros da divisa do Mato Grosso do Sul. É. Ah, tá. É, então eles fizeram é, isso, né? Ó. É, é. Fizeram, fizeram... entrar no estado e, e foram para outro estado. Já. Que bacana. Hum. Vamos almoçar então, pessoal? Hum. Então vamos lá. Leonardo, só vou guardar essa câmera aqui para a gente... Mas tem muita coisa você filmar aí depois, né? Sim, com certeza. Ah. Com certeza. <risos> Vamos lá almoçar claro, porque mas é assim. eu começo a tremer aqui na cama. Vocês vão achar que eu bebi a pinga que ele tá falando aí. Ó. Mas é chato, mas um Depois eu vou. Eu que estou com a promessa, eu vou sair agora. Mas eu depois vocês vão conhecer, tá? A gente tem ó lá. Lá no fundo, ó. As redes para deitar lá depois do almoço. Tem. Tem. tem, Ih, várias, falou tem várias. Várias. Agora já tocou <risos> nela. Tem vários espaços. Você lá. tocou nela? É, é, tá ali dentro, tem duas, ó, só para você tá, ter uma tá noção. A gente tem a rede, tem espaço. Aí ó, nós temos um pátio lá atrás, uhum. tá, que também. Tá de vez em quando algum motor dorme ele entra ali fica lá atrás ah, e tá. ele fica a noite até ou fica nesse pátio aqui tá é, a gente não trabalha à noite mas fica mas tudo fica aberto, livre fica livre, livre o pessoal pode chegar aberto, A wi-fi ligado tudo, é, a gente é todo monitorado o ambiente tá então, assim, fica a bem à disposição mesmo. Que é... legal, que bom. Já teve eventos lá no outro, nosso pátio ah. de combis. Certo. Né? Que dormiram ali. Combeiros. Combeiros é. dormiram ali, falaram, fizeram janta, fizeram almoço no outro dia e tal. Que bacana. E fizeram aí lá, tem uma iluminação própria também e tal e tal. Olha lá, pessoal, São Combeiros do Brasil, ó. Mais um convidado do Leonardo aí pra vocês, tá bom? Bom, se bem que quando fala Combeiro, fala... Vanzeiro e ônibus, é. tudo mais, é uma família só, né? Sim, é uma família só. É uma né? família só. E nós estamos entrando agora, Leonardo, nessa vida, viu? É. Eu aposentei, Bom, aí nós começamos. A nossa... é. E a ideia dela, porque a ideia minha hum. ideia, e, e ela antes era ir a roça. É. Nós temos uma pedacinho de terra lá em Minas. Aí ela sentou comigo e falou: Peraí, mas vai né vai sair de uma mesmice que é o um emprego e vai para outra vai mesmice mais aí, é Deus aí eu falo, que tal se a gente fizer isso e tal bom vamos fazer um teste né fizemos o um teste estamos amando estou gostando muito e quero continuar Conheci esse país maravilhoso Legal. nosso eu sempre falo o seguinte não menosprezando gente vocês que estão me ouvindo agora quem gosta de Disney World quem gosta do sei lá de outro país e, Niagara Falls por aí vai. Mas eu amo o Brasil, eu amo o Brasil. Sim, com certeza. Sabe? É. é um país que se você tentar andar, você tem uma vida inteira e não, Isso, termina. não termina. Não termina. Ele é maravilhoso, né? Não termina. E eu sempre falo, um povo receptivo, um povo meigo. Sempre tem um engraçadinho aqui e ah, ali, mas, mas aí, aí você passa a batida e vai embora. Você vai tentar né? ligar. Você vê, ó, eu tava fazendo a gravação, eu ia até guardar o celular pra poder a gente almoçar, e você vai, gentilmente nos convida é. pra vir aqui. E, e gravar ligou aí pra gente ver aí isso é... como é que eu posso passar aqui numa próxima vez e passar batida não tem jeito certo. como é que alguém vai ver isso no canal pô vai passar aqui ó, o cara falou que aqui nessa região tem isso aí ó vai passar batida não vai vai parar vai parar porque vê o cara tá vindo de longe para ir mais longe ele vai parar aqui vai se alimentar é. né vai ser bem recebido como eu fui como minha esposa e meu cunhado foram e assim Certo, e então, eu quero já agradecer, já, já, que de, que né, já de cara, por esse carinho, por essa receptividade, nossa. por essa doçura, porque nós somos assim também. Nós que agradecemos a parada aqui, tá bom? Vamos. Vamos agora. E, e a turma toda tá convidada para vir conhecer. É a nossa isso espaça. aí, vocês viram que ele falou, ele carimbou e assinou embaixo, hein, gente? Sim. então pronto. Então é isso daí. Então depois eu vou que eu me alimentar com elas e, e meu vamos dar uma volta aí vamos fazer uma gravação uhum. vou fazer um bloco só e botar no canal Beleza. tá bom meu amigo tá, foi joia. um prazer conhecê-lo você é tem que sair né eu vou ter que uma dia mas, mas tá é bom meu. mas nós vamos Cê passar aqui tá outra vez aqui, muito tá. obrigado viu Obrigada. e agora eu vou terminar aqui nela ó. pronto